Boas pessoal, daqui Riki um e hoje trago os mais 10 joguinhos que virão para o Kickstarter este mês, no mês de junho. Um provavelmente a calhata já pode ter saído quando este vídeo for lançado, porque já é dia 1 e o jogo estava previsto para sair dia 1. Vamos ainda lá ver os jogos. Começamos com When Cutie MadPatti. Em When Cutie MadPatuti encontramos Cutie, os residentes de Codec. Arbor, e os 10 visitantes que acabaram de chegar às proximidade, das proximidades de, do Alarco. Uh, Cutie ficou sob os cuidados da, da sua avó enquanto os pais uh, arqueólogos estavam numa exposição perigosa. Depois passaram 6 meses e depois desses 6 meses, Cutie e os moradores ficaram preocupados e, e por isso vão viajar pela floresta à procura dos pais, para descobrir o que é que realmente se passou com os pais e aí que tu entras, vais ajudar o Kitty a Amélia e os moradores e os moradores e visitantes a encontrar o que é que aconteceu com os pais do Cutie uh, os jogadores por jogam uma carta de caminho para fazer uma de várias ações podem usar as cartas para aumentar o mapa ajudar os visitantes a coletar joias ou gastar mesmo as joias para avançar, avançar os visitantes ao longo do mapa que acabaram de construir Uh, o final do jogo acontece quando um dos visitantes chega ao topo de, do mapa. E depois, para terminar, o vencedor, não é a primeira pessoa que chegou ao topo, é cada jogador vai regular o seu papel secreto, em que tem determinadas joias que tem que ter para ganhar pontos. Os jogadores somam os pontos com base na localização dos visitantes que estão a, a segurar as joias que têm na, na, na sua carta de personagem secreta. E a pessoa com mais pontos. Ganha. É um jogo que parece muito divertido. Com, com um, um design. Um bocado para o um infantil. Mais divertido. Mais soft. E parece um jogo muito divertido. A seguir temos. 18 um, Lilliput. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Que demora mais ou menos 60 minutos. Pelo que é dito na, na sua página. do Board Game Geeks. Neste jogo. Os jogadores vão tentar construir a melhor rede ferroviária usando as suas, as suas cartas de ações uh, e vão tentar ficar mais rico que os outros jogadores. Jogador, cada jogador vai começar com uma empresa ferroviária e uma personagem que lhe vai dar uma habilidade especial durante o jogo. O jogo vai ter 8 rondas e cada ronda uh, o jogador pode selecionar duas cartas de ações uh, de uma pool comum a todos os jogadores para realizar as atividades em nome das suas empresas ferroviárias. No final do jogo, o jogador com mais dinheiro, ou mais ações, ou mais valor de ações da sua empresa, ganha. Nosso terceiro jogo é Netatanka. Também é um jogo para 2 a 4 jogadores, um bocado mais longo, pode demorar entre 60 a 90 minutos, em que tu vais fazer parte da tribo do Frost Rivers. Eles moram ao, lo uh, ao longo do grande rio congelado. Os seus membros vivem normalmente em harmonia com a natureza e obedecendo às leis dos quatro anciões. Eles, no caso uh, seguem, são guiados pelo ancião mais vulnerável, o Tanka. Uh, quando o se aproxima da morte, ou do crepúsculo da vida, os habitantes Frost, uh, da tribo Frost River, Reúne-se no, no solo sagrado para tentar designar um sucessor. E durante essa cerimónia, cada clã desta tribo vai apresentar um, um jovem líder que irá demonstrar a generosidade e a capacidade de, de, de dar, de comer e de, de dar tudo que a, a tribo precisa para se tornar o um próximo neta Tanka. Por isso, cada jogador, quando chegar à sua vez, vai colocar um trabalhador no mapa, todos os jogadores depois colocam os seus trabalhadores, um, um, um até que todos, um por turno, até que todos tenham colocado os seus trabalhadores. Depois, na mesma ordem, os jogadores acionam os seus trabalhadores, os poderes dos seus trabalhadores, o local onde eles estão. Os jogadores com mais pontos no final, é o Nota Tank. E podes ganhar pontos como uh, construção de tendas, alimentar a tribo, fazendo objetos artesanais, fazendo o um maior totem para as divindades, ou mostrar-nos a aos, aos teus oponentes, que é uma parte que eu acho muito engraçada. Tens que mostrar uh, a aos oponentes e aos outros jogadores. Em quarto lugar temos o consumption, um jogo de comida e de escolhas. É de 1 um, a 4 jogadores, que pode demorar entre 60 a 120 minutos. É um jogo de gerenciamento de recursos e de work, workman place, work placement, uh, em que tu vais ter que atender às necessidades alimentares do teu corpo. Vais fazer compras, cozinhar, ir a vários uh, restaurantes, uh, mas ao mesmo tempo terás que equilibrar, como por exemplo, uh, com a tua atividade física, para queimar aquelas calorias extras. Parece bastante divertido. Uh, depois os pontos vão ser obtidos através do preenchimento de receitas e atividades que traz ao longo do jogo. Vais ter que estar tudo ao teu corpo o que ele precisa para ser feliz e ganhas se tiveres mais pontos. Tens de ter cuidado, também um bocado com as doenças podem surgir durante o, o jogo. É por isso também tens de ter aquele equilíbrio e aquela atividade física. Em quinto, temos Circuit Breaker um jogo de 1 a 3 jogadores uma hora de 30 a 45 minutos, jogo de estratégia, onde os jogadores vão tentar reconectar a sua casa a tempo para uma festa, que está quase a acontecer, uh, depois vão marcar pontos com se conectar uma variedade de bugigangas, um bocado peculiares, elétricas, nos seus circuitos de casa. ter que gerenciar os teus recursos e utilizar o teu roedor habilidoso nesta corrida divertida. Para tornar a tua casa mais interessante do bairro, em sexto temos Solomon Kane, um jogo de 1 a 4 jogadores, um bocado mais longo, de 60 a 120 minutos. Onde Solomon Kane é um severo puritano inglês que vagueia pelo mundo lutando contra obras ímpias e perversas dos homens e contra a magia, negra. magia suja. Uh, isto é baseado nas histórias de Robert E. Howard, que foi também o criador do Cowan. Solomon Kane é um jogo tabuleiro de aventura narrativa com umas excepcionais uh, miniaturas. É um jogo cooperativo e altamente inovador de narrativa uh, onde, jure, uh, onde também existe o gerenciamento de recursos e pequenas táticas usando as miniaturas. Os jogadores vão tomar parte dos... Tomam parte dos poderes invisíveis do bem e da luz que ajudam o Salomão no na sua missão para superar as forças trevas. Cada jogador é uma das quatro virtudes cardeais: a coragem, a prudência, a... a temperança e a justiça. Cada um com os seus poderes especiais que vão refletir uh, no seu papel único no jogo. Depois temos Plane Crafters. Um jogo que parece bastante divertido uh, em que é de 2 a 4 jogadores de 30 a 60 minutos uh, em que nós vamos assumir o papel de construtores de aviões e trabalhamos para Nicker -Nacker. Os jogadores vão competir uh, para contratar os melhores funcionários uh, montar as melhores fábricas fábricas mais produtivas e entregar os aviões para um Master Penninger. Talvez... Uh, pode ser que os aviões que nós construámos, ou que os outros jogadores construam, uh, não sejam mais bonitos, podem até nem ser simétricos, mas uh, isto não, não importa para o outros. Os jogadores, ao longo do jogo, vão ganhar coroas, que é a moeda na, uh, nativa, uh, principalmente defendendo os aviões. Quanto melhores os aviões, mais coroas vais ganhar, mas tens de ter cuidado porque o que faz a fábrica tem sucesso aos seus trabalhadores. Por isso vais ter que contratar funcionários para a tua fábrica uh, e isto pode custar bastante caro, Por isso estás a ver, vais ter que fazer ali o teu gerenciamento, um, o teu gerenciamento dos trabalhadores. Uh, mas eles também vão-te acelerar a produção um, e vão-te ajudar a encontrar as peças melhores, Podem até, que é esta parte engraçada, como vocês sabem, eu gosto de interação com os jogadores e ali um, um traidor entre os jogadores pode sabotar as fábricas dos outros jogadores e até podes receber uh, croas do banco. Final do jogo, como era de esperar, o jogador com mais dinheiro, com mais croas, vai ser o vencedor. Estamos quase a chegar ao final da lista. Eu, como disse, escolhi, como disse no outro vídeo, escolhi 10. Não tenho nenhuma ordem de preferência, não tenho sim nenhuma ordem. Podem entrar a ordem de saída. Eu tento pôr as datas dos que saíram, como sempre já viram até nos anteriores aqui de lado. E vou tentar no final pôr um, uma pequena lista com mais alguns jogos que eu acho que vão sair este mês. Mas pronto, vamos para o próximo jogo que é o Ephemeris. O Ephemeris é de 2 a 4 jogadores, 30 a 40 minutos. É uma aventura... Fabulosa, que vai levar a explorar uh, o firmamento a bordo de navios da marinha francesa, inglesa e espanhola. Uh, os jogadores vão ter que manobrar os céus usar uh, os ventos uh, para ser a primeira nação a dominar as rotas de comércio e abrindo os cursos mais seguros, os caminhos mais seguros para os seus territórios. Uh, este jogo vem com dois modos de jogo: que é o o um modo de duelo, que é muito competitivo, e depois o um modo de equipa cooperativo. Por último, temos o Hitless Wizards, que é um jogo de 2 a 4 jogadores, que é bastante rápido pode demorar apenas 15 a 25 minutos. Uh, no início do jogo, os jogadores vão escolher 3 baralhos, dos vários que, são, uh, que estão disponíveis, vão alheiar estes 3 todos juntos num baralho que vai ser utilizado por todos os jogadores. Depois, durante o turno. Cada jogador vai escolher duas cartas, uma cada vez, e vai decidir a quem é que dá a carta. Por exemplo, se eu escolher a primeira a mim, vou ter que dar a segunda a outro jogador. Mas eu vou ter que escolher dar-me a mim sem ver a segunda carta. Por isso tenho que decidir quem é que vai ficar com a carta melhor, tentar dar a melhor para mim e a dar para o meu oponente. É um jogo um bocado também de sorte, mas é um jogo bastante divertido. Para ganhar, os jogos têm que equipar os seus jogadores com armas melhores do que os seus adversários e causar dano suficiente para ser uh, o Resistance, o último mago ainda vivo, declarando-se um, um mago mais poderoso de todos os tempos. E é com isto que acabámos mais um vídeo de jogos que vão ser para o Kickstarter. Como vos disse, o Kickstarter é fantástico, a maior parte dos jogos, os meus jogos são comprados por lá. Espero que tenham gostado. Vai ficar aqui uma pequena lista de mais alguns jogos que irão sair este mês para o Kickstarter e espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e adeus.